Aqui meus putos de laço, vamos lá para mais um vídeo do Ponte GT. E olhem, olhem só o que acabou de chegar: é pá, dói, dói na carteira, mas é um material bom. 456 euros em suspensão para o nosso Ponte Dizem que aquilo não curva, vamos lá ver se curva ou não. Vou-vos já mostrar o que é que a gente tem aqui para o Ponte GT. Desta vez, e à semelhança do nosso antigo Saxo Cup, optámos por usar suspensão Bilstein. Esta é a suspensão de trás, de referência 19.029.245 que vamos usar no nosso .gt atrás e vou vos dizer o preço, custaram 54,63€ já sabem, na auto, parte logística sempre o pack de duas suspensões para trás Bilstein. Lembrando, isto vai ser para a gente manter o carro correr para a estrada e para dar uns push. Não é uma suspensão para uso em pista, para andar sempre a dar barrote, não. É uma suspensão, vamos usar aqui o carro. Fica mais baixinho, mas não perdendo o conforto que vai ser um carro, vale, um setup mais de dia-a-dia -dia do que só race. Estas caixas aqui, também Bill Stein, são os topos dos amortecedores, que eu vou já mostrar. Aqui estão os topos dos amortecedores, de lado, quase que aposto, ainda não os desmontamos, mas quase que aposto que são os de 96, ou seja, os de origem. E também vamos colocar aqui uns topos de amortecedores que custaram euros e 99 Também Bilstein. Aqui temos a suspensão da frente, obviamente também Bilstein. Como vocês veem qualidade topo de referência 22045492. Suspensãozinha da frente Bilstein. Agora vocês estão a perguntar, é tão mas falta aí uns guardapós. Falta, por acaso, eu olhei para o meu .gt e isso estava com muito bom aspecto montado. Pelo que, quando desmontar, se tiver bom aspecto, colocamos os mesmos, porque os guarda-pós, pronto, a função é mesmo só proteger aqui o pó. Se não tiver, pá, vou ter que mandar vir uns novos, mas é que eles pareceram muito, muito, em muito bom estado. Quando formos montar, logo se vê. Se tiver estado, se não tiver, manda-se vir. Mas já temos aqui também uma suspensão Zorra Bilstein para a frente para o nosso GT e os amortecedores da frente custaram 105,69€. e e agora pergunto a vocês e bem mas o oh, tens tem ao lado umas ebac sim, ah friends umas ebaczinhas pro kit para o nosso .gte para acompanhar aqui a nossa bela Bilstein vamos usar aqui umas ebac pro kit mas agora temos aqui um problema que vocês já vão reparar qual é vieram vermelhas. Eu pedi pretas, mas pois é malta. A Autopart tentou arranjar pretas junto da, da EBAC e não, não, eles não fazem molas pretas para .gt. Se bem que a gente tem aqui a folhinha para fazermos o download do certificado Tuve para podermos legalizar. A gente consegue legalizar estas molas. Sacamos aqui o certificado Tuve. vamos às entidades que fazem as legalizações das molas e conseguimos legalizar. Epá, mas eu se calhar ainda vou pintá-las de preto. Digam-me aí nos comentários o que é que vocês acham. Eu ainda, em princípio, ainda vou pintá-las de preto. Temos aqui a suspensãozinha preta. Se calhar ainda vou dar um sprayzinho aqui. E ainda as vou pôr de preto. Isolo só aqui a parte do número, para se quiser depois legalizar. Temos aqui os números à mostra, que isto precisa de estar visível. Isolo aqui e o resto... Ah. O que é que vós dizem? Preto ou vermelho? Diga-me aí nos comentários. E o Pro Kit para o Punto GT custou 159,90€ que faz o total de 456,60€ para o Punto GT. Molas da frente e de trás, suspensão de trás, suspensão da frente, aí não cais, e os topos dos amorcedores. Material Bill Stein, material EBAC, material de qualidade. Tudo material autopartes Logística. Eu na descrição vou deixar referência a referência. Para se vocês quiserem comprar semelhante para o vosso carro. Copiam a referência, colam no site de autopartes e vão diretos. É direto. Vai, fiquem bem. Um grande abraço. E um grande gajo. O ah, que é que vocês diziam do PuntGT? Olha, olha o materialzinho. É? Olha como ele está a ficar.